Ação! Som ok? Som ok. Bate uma palma aí. Qual o seu nome? Meu nome é Fabiano Camilo Gonçalves. Quantos anos você tem, Fabiano? Vou fazer 32 anos agora, dia 18. Você tem esposa? Acho que tem. <risos> tem, tem, tem. Ah, ficando... Explica esse acho melhor. É porque é assim, eu saí de casa faz uns 15 dias, né, e ninguém tem notícia de mim, né? Eu preferi sair... A gente deu aquela brigada básica e eu saí de casa. Então, até hoje, ela não tem notícia de mim. Eu quero que ela tenha notícia de mim quando eu estiver bem, né? Quero estar bem para poder corresponder, né? O amor que ela tem por mim e o amor que eu tenho por ela. Você tem filhas? Tenho três filhas e um filho. Quais os nomes? Tenho um filho chamado Fabrício, uma filha chamada Fabiane, uma filha chamada Eduarda e a caçulinha que é a Rebeca. Eles vêm te visitar? Ainda não, né? Eu não estou pronto para receber visitas. Você já esteve em outra casa de recuperação antes? Já estive em duas casas de recuperações, uma católica e outra evangélica. Como vai sua família? Minha família vai bem. Hum. Graças a Deus tá tudo bem com a minha família. Eles têm problema de saúde? Ah, eu tenho um pouco, tenho, eu tenho tipo assim, minha família é dividida, né? Meu pai e minha mãe são é separados. Então, o meu pai é ex-usuário de droga. Hoje ele é pastor. E a minha mãe continua na vida da droga, né? Minha mãe continua usando. Minha mãe tem problema com bebida e problema com droga. Você tem irmãos? Tenho três irmãs. Eles têm problema de saúde? Minhas, eu tenho duas irmãs também que gostam também bastante da, da droga e tem uma irmã que é uma benção. Tem uma irmã caçulinha lá que ela é uma benção, mas tem mais duas irmãs que elas têm problemas. Porque hoje em dia o problema com droga é um problema de saúde. Né? Você mora com sua família? Atualmente não. Atualmente eu estava morando sozinho. né Quantos anos você tem? Vou fazer 32. Você tem problema de saúde? Eu tive sempre saúde boa, mas decorrente de uns problemas aí que eu tive, de uns tiros que eu levei, eu sou ex-terta-prédico, né? Voltei a andar, só que eu tenho dificuldade de locomoção, né? Tenho um pouquinho de dificuldade com as mãos e com as pernas. Você pode nos contar essa história do dia que você levou o tiro? Posso, sim. Acordei um dia cedo, recebi um convite daqueles, né? Vamos ganhar um dinheiro e fui. Eu já, eu já fazia isso, né? Já eu trabalhava, mas sempre estava envolvido no meio né, do crime. Aí, um belo dia, eu recebi um convite pra gente pegar uma carguinha e eu fui. E eu era piloto, né? O que aconteceu? Eu fui... Eu fui... Eu fui como é que falo? Segurança conseguiu me alcançar. Aí, me fecharam, me levaram pro mato e me balearam. Deram cinco tiros em mim. Como ele pensou que eu morri, eu fiquei lá e não teve problema nenhum com justiça, com queixa, com nada. Quando eu pensei que não acordei no hospital. Aí aleguei que fui assaltado lá, pra não assinar nenhum BO, né? E tô sete anos se recuperando aí. Sete anos se recuperando. Passei dois anos de cadeira de roda, não mexia nem as mãos. Agora a gente tá aí lutando aí pra alcançar a vitória, né? Roubar, roubar eu não gosto mais. Nunca mais sete anos aí vivendo uma vidinha aí meia sofrida, mas aprendendo, né, aprendendo, né, aprendendo que não compensa mexer no que é dos outros. Né? E como foi voltar a sentir as pernas? É a melhor coisa da minha vida, voltar a ficar de pé, foi muito bom. Muito bom levantar da cama e pôr o pé no chão. Quantos anos, em que ano foi essa situação que você nos contou? 2005. Que dia? Dia 12 de junho de 2005. 2005. 2005 não, 2007, a gente tá em 2013, faz sete anos isso, veio sete anos agora, Dia né? é 12 de junho de 2007. Isso, foi quando eu tomei, fui avejado pelos tiros. Que horas? Que um foi cinco e meia da manhã, um atingiu a, a coluna cervical, né? Grau C5, eu perdi o movimento das mãos e do pescoço pra baixo. Eu passei dois anos sem, sem saber que eu tinha corpo, né? Vegetando numa cama. Tetraplégico. Tem um filme muito interessante que fala sobre isso. Tem. Os Intocáveis. Os Intocáveis? Muito bom esse filme. Fala bastante comigo. Gosto muito dele. Assisti umas 10 vezes já. Eu tenho ele na minha casa. A pode assistir. Como é o seu dia a dia com a família? Minha família... Minha família é maravilhosa. A família que Deus me deu família que Deus me deu que eu amo de verdade, meu pai, meu pessoal, até mesmo a minha mãe que tem os probleminhas dela, sabe? Amo de verdade mesmo. Meu pai me apoia, meu pai me ajuda, sabe? Eu mesmo que me afastei porque eu tava me sentindo impotente diante da droga, né? Na hora que eu peguei no dinheiro, minha primeira coisa que eu pensei foi ir na lojinha fazer uma compra. Você tem algum conflito particular com algum dos seus familiares? Não. Minha família me adora, minha família gosta de mim de verdade. Minha família quer ver eu bem, né? quer ver eu me recuperar. Né? Eu que me afasto porque na onde eu moro é a fonte de tudo, entendeu? Legal. Como eu tenho conhecimento grande, é, então é melhor me afastar, entendeu? Eu tenho um conhecimento bom e tal, então, é, tem que ficar longe. Onde você mora? Moro no, no Vila Mara, São Miguel Vila Mara. Pai biológico, adotivo? Pai biológico, mãe e Pai, mãe biológico. biológico Você tem algum irmão adotivo? Não. E o dinheiro? Dinheiro, dinheiro é que eu falo. Hoje, hoje eu tenho dificuldade em ter dinheiro. Eu faço um bico sábado e domingo, Domingo eu recebi, o primeiro lugar que eu passei foi na loja. Peguei o dinheiro, passei na loja. Eu fui, comi uma pizza, mas o primeiro lugar que eu fui, foi na loja. Eu matei uma vontade que eu tava com vontade, mas o cérebro tava trabalhando e eu comendo a pizza e pensando. Vou na casa da mamãe, porque eu tipo assim, hoje, quando eu quero usar alguma coisa, eu vou pra casa da minha mãe. Porque tem tudo lá. Tá tudo preparado, só chegar lá, mãe, tô tendo. Entendeu? Ela já me espera. Não é maldade dela, ela é viciada, entendeu? Então ela tem o mesmo problema que eu. Não é maldade dela. É porque ela fala, é melhor você ficar comigo do que ficar na rua. É. Entendeu? E o que, a maldição da minha vida eu acho que é isso. cara. Ficar junto com a minha mãe, acabando com a saúde dela e com a minha. É. Entendeu? Ela me vê bem, ela fala pra mim. Nesse domingo ela falou pra mim. Esse domingo foi o meu último dia de uso. Ela falou pra mim. Quero ver você bem, né? Quero você ver você chegar aqui ficar. forte. Quero ver você comprar seu carro de novo. Quero ver você ter suas coisinhas, né? Andar bem. É isso que ela espera de mim, né? E o que você acha que você vem encontrar aqui hoje? Cara, eu não dormi a noite pensando nesse lugar, sabe? Passei a noite no albergue em São Miguel e o rapaz comentou comigo daqui, né? Aí ele falou: Meu, você quer uma melhora? Vai lá, cara. Tá? Aí a noite, a noite toda pensando e tipo, tive um sonho Deus falando pra mim, cara, essa é a última chance, aproveita porque porque se a gente perder a vida acabou, né, enquanto a vida é a esperança, se perder a vida, se eu acho que se eu morresse hoje, né, antes de entrar aqui, não sei, né, o que podia acontecer da minha vida, né? a gente, nessa hora a gente não pensa na gente, a gente acaba pensando neles, né, eu tenho três mulheres e quatro filhos, né, então, eu venho pagando já pelas coisas que eu andei fazendo, né? Eu achava que minha vida era feita de sair de bagunça, mulherada, entendeu? Trabalhei na lotação um tempo, várias namoradas, aí você já sabe o resultado de tudo isso daí. Um monte de filho, meu filho tem 13 anos, eu não posso dar um conselho pra ele hoje, chegando nele, e falar, pô filho, não faz isso. Se eu chegar lá e ver ele fazendo, como que eu vou chamar a atenção dele? Fala, falar, mas quem é você pra vai falar alguma coisa pra mim? Entendeu? Foi o que eu fiz. Na minha idade, de 14 anos, quando eu conheci as drogas, eu cheguei em casa primeiro dia brisado, meu pai falou, você tá fumando maconha? Eu falei, tô e aí? Quem é você pra falar alguma coisa pra mim? Entendeu? Cobrei dele, porque ele cheirava na minha frente. Apesar que eu nunca. Meu filho nunca nem sonhou em ver, né? Mas mesmo assim, todo mundo sabe, né? Porque eu nunca fui esconder as coisas. Sempre gostei de falar a verdade. Você deseja estar aqui a próxima quarta-feira pra assistir? Com certeza é eu vou estar aqui. Com certeza eu vou estar aqui. Só se Deus quiser me arrebatar, né? <risos> Só se chegar a hora. Mas eu creio que não vai chegar. Não que eu tenho, muita, tenho uma missão grande aí pra frente. aí. irmão. Um... Amém. Gra... Quer deixar algum recado? Ah, vou mandar um recado aí pra rapaziada aí que tá ingressando nesse mundo sujo e podre das drogas aí. Que é o seguinte. Não entra não, porque é difícil pra sair. Só Deus na nossa vida.